Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Low HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Uh, uh. Aí, Hoje eu vou te mano. Vem dentro assim, Nossa. Você não vai ganhar de mim, até porque de mano esse daqui, mano. Ah,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 o ataque epilético é elétrico. O ataque é um fácil instrumental. A sua rima é doce, mas o folk tá sem sal Aí você vai entender como é que pode azimar com sal e faz com doce para a rimar em Detroit. O oh! seu tá no meio. Você tá ligado mano, isso tá ficando feio. DJ jeito te ajuda, mas aqui não tem recheio. Ah, eu já tô de saco cheio. Vou, vou, vou, vou. Você é uma zimbra. Você tá de saco cheio, mas nessa você foi cabaço Tá de saco cheio, mas suas rima é de palhaço Vai entender que a minha rima é rara Já eu tô de saco vazio, bordando da sua cara Que mulher fabulosa, é cê manda de mano pra missão, sua rima não é preciosa Cê tá ligado, não tem segredo, sou palhaço hit, me alimentando do seu medo Você é o um calma que cê Você é o um palhaço hit, eu rimo e te ensina a fazer ó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 não, não, eu vou matar você, é MM, cê ia matar agora, vai morrer Cê oh, não entendeu oh, que eu vou é, a a planta de prazer te deter Vou te detetizar, já que é um inseto, é Você travou, a gima cê me lerda, você é o MM, sua gima muita merda Vai oh, quebrar. É que é que é tá que é hein? nem título me define Tá vendo quando eu rimo, a levis até metralha Até porque os amigos que é eu é ensino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 você seu é sonic uh -huh. que mais esqueceu de por Vai vai vai vai vai é perciprosa, prosa uh -huh. porque como que fala por isso você é não prosa até porque é meu mano fundo um não é cor de rosa você é otigarissa eu Penelo pixarmos Penelope charmosa, vendo você na minha frente se é a Penelope horrorosa <risos> A rima é improvisada, o Sonic corre, o Knuckles maltrata Mano, você é fraco, sinceramente, não pode É taxado. sempre com rima vai ter Detroit. Porque pra mim se é fraco, não tem rima no pente Eu rimo em todo beat, tu se limita a vertente Por isso yeah. me evolui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 Wow, esse é o clima Legal de verdade é muita ênfase e pouca rima Mano, tem maldade começa a rimar, o JP não aprendeu, acho que alguém vai ensinar Eu não preciso ensinar, que me ensina a plateia Não faço o melhor fã, eu trago a melhor ideia wow. Você não entendeu, sua rima é rara Esse é o pelo do melhor fã, mas esse o de outros cara wow. eu Não, não, é o fã de cara Calma que eu já vou fazer na rima é boa, Mas o plano do Já é Luke, já ganhei semana passando 3, 2, 1 Mas é nesse momento que cê se atrapalha Por isso que eu digo que seu parte é de navalha Sabe por que eu digo e repito Que cê tá dando falha O flow daquele puto no que faz ganha batalha ah!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 na verdade eu confundi, você não é sujeito homem, o Thiago já perdeu aí mandar o pior clone. Ah, tá mandando, rima boa, agora eu chego improvisando. Eu te explico uma coisa meu mano, a história que ele fez pequeno, você não faz nem daqui 10 anos. Beleza? Aí, você falou de TikTok. Manda ver rima então esse seu TikTok. Eu faço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 na moral, sua mente tá presa, é SLEEP LOCKDOWN SLEEP LOCKDOWN, SLEEP LOCKDOWN Mas SLEEP LOCK INEDITIMA, MELHORA O GRAMATICAL Esse cara é fraco, rimando no instrumental De Alta sempre foi clone, nunca foi original Eu nunca fui original, pega esse Ah, como assim? eu vou chegando, eu vi sua parte Ah, você tá ligado, mandando improvisado Você é decode, eu sou Chicago Bulls, Jordan, Chicago eu vim aqui para rimar, não vou ficar fazendo um flochado para eles gritar. Valeu, Mota, obrigado por ajudar. Teve que botar um Detroit pra ele parar de travar. Eu nem vou rimar de novo. Quero que se foda, já te matei pro povo. Então tá, já que colocaram o Detroit, eu não vou travar. Tudo bem, bem calma agora, eu já vou rimar. MOTA OBRIGADO POR COLOCAR O DETROIT PEIXE OBRIGADO REPRESENTA O HIP HOP CHAPA VOCÊ QUER GANHAR DE MIM? RELAXA NO TERCEIRO ROUND ELE VAI SOLTAR UM K POP Aproveita que eu te mato na improvisação Bota o Detroit que tá no meu coração BTS não é problema, nós tá rimando em Japão oh! Oh! Sinceridade, GPS tá errado, aqui é a liberdade oh! Você nunca desce, é igual você, rima mama. Só aparece. Ah, só aparece. Começou a fazer o um flow, mas não tem rima, só desaparece. Eu sei que aqui no Japão você deu caô. Eu falei porque eu li quando eu vim pelo metrô. Oh. Eita, que metrô foi esse? Seu mas... verso que descesse, ou desceu sem maldade. Você rima no metrô, você viu no metrô. E essa rima, você cronometrou? Oh. Um. Ah. Então é nesse flow que eu vou te mostrar.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 Sério? Você tá usando rima minha? É. Conhecido até como o Rei do Trade, vai aprovar pra mim conhecer a nova rainha. Oh! Ela é a nova rainha. Oh! Mas calma que eu já vou rimando no eu tô na rainha. Você não entendeu? Hoje tê tomou no cu. É a rainha do Tchulala contra meu exante juancho. To, porque vai é vez a um Até porque, meu mano, aqui nesse cardume Você é o Tianchu, mas eu que lanço perfume Não, não, <risos> oh, o perfume lança Mas calma que eu já rima, agora eu tenho a esperança Minha modalidade agora cê vai perder a linha Você tá espancando a moda, é. eu espanco MC Modinha uh, ah, oh, não, não, não, não. Ah, rima vai aquela rima que o Magrão tava mandando contra o Jaya oh. Sua. Ah, Essa rima é minha, você não entendeu? Tô ah, usando rima minha, cê usando flow que é meu. Eu já vou fazendo então. Ah, ah, ah, cê se fudeu! Ah, cê se fudeu! É só que assim que primeiramente, meu parceiro! Não chama diz, até porque você sabe que você não é feliz! Esse flow não é seu, é do puto de Paris! Ah, <risos> obrigado a todos que gostaram do vídeo! Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e